Se o resultado do primeiro jogo foi bom o Palmeiras! É melhor não vacilar no segundo Porque do outro lado Tem o finalista das duas últimas edições Um duelo de gigantes Nesta terça, 9 15 da noite O Palmeiras encara o River Por uma vaga na final Da Copa Comebol Libertadores Aqui no SBT